é possível falar de SEAD 600 sem falar um pouco do seu papel na história de Espanha e na, e na revolução que foi a sua chegada ao mercado espanhol no sentido de, da, da mobilidade de famílias de classe média que até então não tinham, tinham que uh, encontrar outros meios para se deslocar porque comprar um carro era algo impensável. Então, o Seat 600 surge como uma proposta única, no sentido em que oferecia um grande equilíbrio entre qualidade e preço, que até então nunca tinha sido apresentado no mercado. Mesmo assim, era um carro que, que queria um sacrifício nas famílias espanholas. E era um carro que tinha uma utilização absurda no, no, no que é hoje em dia os carros que conduzimos. Este carro era um carro compacto, utilizado por Seis pessoas ou sete cá dentro, famílias com malas no texadilho e cruzava a Espanha. E hoje em dia é um, parece-nos uma coisa absurda, mas na altura era o que fazia sentido, era o carro de família. Uh, foram vendidos 800 mil unidades ao longo, ao longo dos anos e 420 mil, julgo eu, foram de assim como esta versão. A grande revolução foi nos anos 50. Uh, com o 600 original, depois na década de 60 ao 600D, que já tinha um motor que não era 600, era de 700 cilindrada, uh, e um boost de, para 25 cv, sendo que o original tinha apenas 18 cv, uh, e depois mais tarde as versões L e, e sendo que cresce que dos 800 mil, mesmo assim existem cerca de 80 mil a circular hoje em dia em Espanha. Uh, é uma diferença, mas mesmo assim é um carro que fez parte e ainda hoje em dia enquanto clássico faz parte de muitas famílias espanholas. Quando o Ibiza fez 30 anos na festa 30 anos do Ibiza estava lá uma versão a primeira versão do Ibiza e isso despertou em mim toda uma vontade de conhecer o passado da Seat. Fui me informando sobre alguns carros e depois começou a surgir a ideia de comprar um desses carros. Claramente quando começámos a ver do ponto de vista histórico, o carro mais interessante para comprar, o que era o verdadeiro ícone, era o 600. E então começámos aí a procura. Começámos a procura em Portugal, que como aqui não era vendido e o que era vendido era a Fiat 600, não existiam nenhum Nem fazia muito sentido estar a importar carros de existir um modelo aqui tão tão próximo do que seria esta esta versão, e portanto não existia. E então levantou-se aqui um certo desafio de comprar um carro à distância, que era uma coisa completamente diferente para nós, sem experimentá-lo, sem poder conduzi-lo, sendo que queríamos um carro que tivesse igual à versão como seu de fábrica, portanto totalmente base, e ao mesmo tempo um carro que estivesse em boas condições e de preferência com o mínimo de quilómetros possível. Tivemos aqui um, um, uma pessoa que nos ajudou bastante, que foi o Isidro Lopes do Museu da Seat em Martorell, que nos ajudou no sentido em que foi-nos sugerindo carros que considerava muito perto versões originais, ou mesmo originais, e à medida que não dizíamos tanto propostas, íamos vendo versões, fomos criando um, um carro perfeito na cabeça, quase, que, pá, que nem sabíamos que existia, não é verdade? Mas houve um dia, ao fim de um ano de buscas, que ele lá encontrou, mandou-nos o carro e disse, "Pai, isto é o carro que vocês querem. E é o carro que vocês vão, com tudo o que vocês pediram, porta suicida, uh, os tofos vermelhos em pele, como queríamos, uh, o motor de 25 cavalos da versão D, portanto, foi perfeito. A cor não tínhamos nenhuma preferência, mas, mas pronto, acabou por correr bem com jogar tudo certo. E a partir daí foi certificado no, no Museu da Seat, em Marte Aurel. veio para cá e depois foi todo aquele processo de matricular o carro. Era um carro que não existia cá, nunca tinha sido homologado. E, e a partir daí, quando finalmente o pudemos conduzir, batia exatamente com as expectativas do, do que tínhamos imaginado imaginar uh, e, e foi super agradável. Eu achava que os carros, um carro divertido de conduzir, era um carro que nós pudéssemos uh, ir numa reta, acelerar, uh, que curvasse perfeitamente. E este carro que estava super enganado, porque é um carro que dá para tirar um prazer de conduzir uh, uh, tão grande como esse, mas de uma perspectiva completamente diferente. Ou seja, uh, não é rápido, uh, a velocidade máxima são 100 km h que deve demorar uma eternidade a lá chegar, uh, mas é um carro que nos obriga a parar um pouco no tempo. Não é? A pessoa, não quando leva para dar uma volta, uh, de preferência sem destino, Uh, está ali a perder um tempo da vida que, que não, para não pensar em nada, basicamente. Eu chamo-lhe uma experiência muito zen, porque nós não, não nos podemos preocupar com o trânsito que queríamos atrás de nós, não nos podemos preocupar com as pessoas a vizinar, porque o carro é, não anda rápido, apesar de ser leve, não anda rápido, e, e faz-nos aproveitar muito mais a viagem. Eu acho que hoje em dia uh, os carros estão cada vez mais uh, com tecnologia de ponta, mais modernos, com uma condução mais automática e, e este tipo de carros é interessante no sentido é que nos faz voltar um pouco às origens e, e nos faz valorizar muito mais a viagem, não tanto onde é que nós vamos chegar, às horas que vamos chegar, mas um pouco essa, essa paragem no tempo.